Será que nós invade, mano? Acho que eu vou invadir, hein, velho? aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Nossa, eu animava a comprar isso. O time não anima, não? Ai! Morri. A, a Leona tá me dando bilion block, mano. Fodeu, eu vou botar. Tá, peguei duas ward aqui, pelo menos. E o time tá chegando na contenção, mano. Olha como é que já vem a baguncinha. Beleza. Vamos pegando a ward. É assim que é assim que ela gosta. Continua... Beleza. Taquei tá um Exaust. Tô andando pra frente. Tô sem medo. Tô sem medo. Ah! Pai, para Olha o nível 1, galera 3x0 pra nós Eu já tô com... Eu já tô com 3 stack na caça voraz, tá? Eu vou ter que começar... A... Ah, não, tem lixo aqui pelo menos Caralho, nível 1 assim que é bom, né, mano? Mas vamos lá Tô com 3 stack na caça voraz aqui, mano A cura... Eu não tô curando muito agora, né? Mas eu acho que até lá no bloco consigo ficar full life, ó Vambora o que eu faço aqui agora, hein, mano? Eu tô pensando em vai aquele top. Leona tá calando pra mid. Mas eu só vi a mão. Olha cara, o counter velho. gank. Mais um mês, aí, Marquinhos. Tamo junto. É nóis, papai. Calma, que eu já vejo, rapidão. Só dar esse gank. Nossa, olha a Leona fechando o cara. Ele vai flashar pra cima, então eu vou pra cá já, ó. Ai! Para! Ai, queria roubar a catapa, mas acho que é demais. Vai, vai, vai, paizão. Pode beitar, pode beitar. Será que eu tô sendo visto? Bora, bora, bora, bora. Tá um tom morreu, tá um tom morreu, tá um tom morreu. Era. Deixa eu exaustar esse cara, mano, pra ele tomar slow. Ele ainda tem o W, tem que ficar ligado nisso. Não, nah, nem fodendo que eu tomei stun. Mata esse aqui mesmo então. Ai, ah, eu vou só correr, eu vou só correr, eu vou só correr. Será que eu aperto R? Vou apertar R. Vou apertar R. Caramba, galera, esse jogo aqui nós tá full ponta a ponta, velho. Nossa, que delícia, velho. Eu tô com. Eu tô com 5 e 7 da caça voraz em 6 minutos, velho. Isso é muito ligeiro, acho que pode ser a palavra. Fazer um favor pra esse Shen, ó, galera. Olha esse aqui, no top. Aliás, que agora eu vou morrer se eu for peitar essa Fiora solo, né? Mas eu vou tentar porque eu sou folgado. Mentira. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Beleza. Peguei a catapa, não, não queria perder esse arauto, hein, mano? O que eu faço? O que agora será, hein, mano? Ó, a Gwen querendo vir, ela acha que eu não vi ela. <risos> Pô, os caras tem zero setup pra vir me matar aqui, mano. Não tem como eles me pegar, só se eu vacilar, tá ligado? Ó, tá castando o recal. Vou parar o B dele. Pisou no slogan, o meu spitbull tá chegando. Só protege eu, paizão. Protege eu, o foco é proteger eu. <risos> Nice. Caralho, fui folgado, hein, galera. Fui folgado. Tinha ali, eu fui folgado do folgado, mano. E aí, galera, você jogando de cartas nessa partida, mano, às 10 e 13 da manhã, na conta do Kenzie. Aonde que você ia usar esse arauto? Ok, oh, Aonde que você ia usar o arauto, mano? Top, mid, bot. E agora? Um, dois, três e. Meu Deus, eu errei tudo e matei, velho. Tá bom, tá bom. Qualquer coisa eu aperto R, qualquer coisa eu aperto R. Mano, eu errei tudo e matei, mano. É E auto-ataque, E auto-ataque, mano. E foda-se, velho. Fui pra cima 1v2 mesmo. Os caras tinham tudo, curaram a bagaça toda, mas deu boa, mano. Valeu, Pedrinho005, mano. Obrigadão pelo seu Prime com a gente aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Só. Ai, caralho! É, aí você tá folgado até demais, papai. É. Aí folgou demais, mano. Ó, isso aqui era a merda que nós não podíamos cometer, ó, mano. Deixa eu ver se eu consigo consertar a paçoca aqui. Consertei um. Hum, não vou ter R, né, mano? Mas tá bom. Se tiver jungle pra roubar aqui, maravilha. Nossa, eu tô sem zônias, mano Eu tô jogando como se eu tivesse, velho Tá suave, quase soleu, cara Joguei como se eu tivesse zonias e eu tava sem, mano Ah, olha essa Yomi, mano Voltar pra ajudar a Leona n -A Usou W, tá bom Caralho, eu joguei como se eu tivesse zonias Ainda bem que eu não morri, mano Pensa, eu dou esse mil de gold tipo, cara Só preciso acertar o Isma... Beleza Beleza Ainda bem que eu não usei nada, hein, mano nossa, eu não consigo dar exaust no cara, velho. Consegui agora. Tem flash, Shen? Fala que tem, mano. Fala que você tem um tal de flash nele, mano. Fala que você tem, Shenzão. Ó, oh, dei slow. Continua, continua, continua, continua. Continua, continua com o aperto R. Continua com o aperto R. Só continua. Meu Deus do céu, tá <risos> Minha esposa tomou a primeira dose da AstraZeneca que ficou dois dias ruim com reação muito forte, na segunda ah. dose já não deu nada. Tomei a primeira etapa. Faz e zero Nossa. bala. Fudeu, galera. Nós temos que tentar fazer algo nesse barão, mano. Se não, fudeu, até mandar aqui. Nós temos que usar o barão da nível, galera. Fudeu, fudeu. Uh. Como você cuida do seu cabelo, mano? Só lava o normalzinho, pai. Shampoo e condicionador dos produtos da Lucy Story, By the way. Exclamação Lucy Story para mais infos aí, ó, guerreiro. Caramba, é GG isso aqui? Eu tô achando que é GG e eu tô na Disney aqui. Deixa eu tá esse aqui, ligeiro. Nossa, que isso, velho. Que isso, que isso, que isso, que isso. Isso foi muito estranho. Deixa eu apertar um R lá pro cara conseguir matar no bot, tá ligado? Matei. Agora é só virar aqui, ó. É só virar baron, mano. Opa, a nível lançando a história ali. Beleza, todo mundo erra tudo. Posso proteger o Zai com as bolinhas de ladinho. Aprendeu, boa. Acho que é GG, hein? GG, GG. Esse pai é GG. Calmou. Vem, doidão, vem, olha lá. Já tomei, ó. Zonas! Consegui usar zonas. Ah, isso, galera. GG, ó. Primeiro do dia, clean. Terminamos com o placar ainda 10 1 10. mandar até aquele GG no wall aqui. Ah, aí a gente podia nos dar 25 PDL, hein, mas é só... Meu Deus! Meu Deus, e os caras se matou! Meu Deus, velho. É. Nossa, velho, pensa nós perde isso aqui, mano. Nossa, misericórdia, velho. Nossa, a chance de quem ter dado merda véio, era alta demais, mano. Era muito alta, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu,